Quanto maior o problema, maior a necessidade do meu cliente. É aquela brincadeira que a gente faz. Três estratégias fundamentais. Testa. Testa e testa. Duas formas ali de você, de repente, quebrar. Uma é você não vender e a outra é você vender e não conseguir entregar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começamos agora mais um episódio do podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos aqui toda terça-feira no YouTube, a partir das 17h45 e também em todas as plataformas de áudio. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você não deixou o seu like no vídeo, já deixa aí. Curte o vídeo agora. Ah, mas eu não sei se eu vou gostar. Se você não gostar, você volta e tira o seu like depois. Já deixa a curtida do seu like no vídeo e tá tudo certo. Fechado? Faz aí que você vai ver que não cai o dedo. E hoje eu tô aqui, você deve estar estranhando, que eu tô aqui no meio. Quando eu estou no meio é porque tem gente do lado direito e tem gente também no meu lado esquerdo. Trouxe dois caras aqui que vieram de longe pra falar pra você e pra trazer um conteúdo que certamente vai fazer muita diferença no teu negócio na tua visão principalmente de marketing e vendas. Como vocês sabem, eu não gosto de apresentar ninguém, eu gosto que ele se apresente Então nós vamos começar aqui com Vinícius, que vai se apresentar e depois o outro se apresenta e a gente vai dizer quem é. Vinícius. Vamos lá, valeu, valeu Sullivan pela introdução. Me chamo Vinícius Colli, eu sou sócio executivo da V4 Company. V4 hoje é uma assessoria de marketing digital. A gente tem mais de 10 anos no mercado trabalhando não só focado em, em marketing, mas também focado muito em vendas. Né? É um trabalho que a gente fala mais focado em performance. A gente vai explanar um pouco mais sobre essa vertical, que é extremamente importante dentro das empresas que acabam ficando um pouco de lado. E além disso, fazer uma correlação também com o próprio nome do, do podcast, né? lucro certo. Então, trazer um pouco de visão em, tor em torno de dados dentro do marketing é extremamente importante. Então, fica aí a, a minha contribuição. E aqui, do meu lado esquerdo, o Gustavo, que vai se apresentar agora. E sou aí, Ivan, Gustavo? bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela recepção. É, sou Gustavo Figueiredo aí para o pessoal de casa, sou sócio também da V4 Company, o Cole já deu ali um um prelúdio, né? uma introdução, e eu acredito que tem total sentido com o que a galera está buscando em termos de lucro, né? ter uma boa estratégia alinhada, tanto é, com um parceiro que vai te ajudar a fazer isso, quanto insights que você pode tirar daqui e fazer hoje mesmo, né? na sua empresa, enfim. É, e eu acho que a gente vai conseguir elaborar alguns desses insights aqui hoje. Exatamente. Obrigado novamente aí pelo convite. Exato. Vinícius, como é que você entrou no marketing? Como é que você entrou nesse mundo de agência, vamos dizer assim? Boa. Na verdade, assim, é, eu digo que eu, eu não escolhi o um marketing, o um marketing, um marketing me escolheu, porque eu tenho mais ou menos aí é, cerca de. Desde os meus 12 anos, são mais ou menos quatro anos no marketing, mas eu trabalho desde os meus 12, 13 anos. Vim da área de, de software, passei pela área de desenvolvimento. Então, dentro dessa área, eu tive muito, muita bagagem para entender como era a gestão em si de um negócio, né? Porque, pô, empresa familiar. E comecei a entender que para um negócio funcionar é, tinha que ter várias verticais. E aí isso foi me dando bagagem especificamente né, para mim é, começar a empreender. O inter-empreendedor sempre esteve dentro de mim. E aí eu saí desse negócio familiar com 16 anos, fui para o mercado de trabalho, na, na, mais especificamente fui para fui a faculdade, comecei a fazer faculdade, fiz direito, parei direito. Depois eu entrei na parte nutricional, né, sou formado, sou bacharel em nutrição. E ao longo da, da, da execução ali na faculdade, eu comecei a fazer cálculos né, matemáticos. Eu falei, pô, cara, trabalhar com nutrição prestando serviço, eu vou estar tá vendendo minha hora. A hora de um nutricionista hoje, dentro da realidade atual, no final das contas, não vai fechar a conta que eu espero e o cara a, quando ele... a sua expectativa estava muito além muito do que além, você poderia né? conseguir estava desalinhada né com o que eu com, com o que eu gostaria e aí eu comecei a olhar para o mercado e falar pô tenho que voltar para o mercado tenho que empreender foi aí que eu voltei para dentro do mercado comecei é, a trabalhar novamente na empresa familiar já dessa vez na área de vendas e aí é, eu falo que eu fui escolhido porque é, na verdade, assim, o gerenciador me escolheu, né? O gerenciador nas segmentações da V4 me escolheu. Então, eu caí num anúncio patrocinado, né? Possivelmente muitos de vocês conhecem hoje, né, nessa realidade, o que é um anúncio patrocinado. Mas lá atrás, há quatro anos atrás, ainda isso era muito, era, não era muito utilizado. E aí, eu caí num anúncio onde o Danner, CEO e fundador da V4, ele saía de um Audi. E falava, pô, se você quer empreender no marketing digital, clica no botão abaixo e fale conosco. Quando eu cliquei nesse anúncio, eu entrei na página, foi, foi, foi assim, um fit muito grande com o que eu esperava. E de lá para cá, saí do, da, dessa área ali que eu tava voltando a atuar com meu, com a, na empresa familiar. E aí hoje a gente tem uma das maiores operações da V4. Então é, tem todo um histórico, toda uma bagagem. E hoje a gente opera a maior unidade franqueada da V4. Fica em Sinop, fica no Mato Grosso. A gente acabou não falando disso, né? Uhum. Mas é, isso também é uma das grandes vitórias que a gente conseguiu colocar dentro, do, dentro da nossa gestão. Que é mesmo estar numa, numa cidade pequena, numa região que não, né, não tem muito, muita visibilidade em si, a gente conseguiu escalar uma das maiores operações da V4. Então foi mais ou menos essa minha trajetória aí, até chegar no marketing digital. Por isso que eu falei que vem de longe para trazer conteúdo para vocês. É longe, é longe. E você, Gustavo, diferente do Vinícius, uhum. que é um cara da área de nutrição, e para o marketing isso não é muito usual. Não. Da tua área já é muito mais usual, porque o engenheiro... Aliás, eu posso te dizer uma coisa, uma das coisas que eu aprendi dentro da gestão do meu negócio é que os melhores caras de tráfego Vende são engenheiros. Isso, vende. É um, isso é o que a gente anota embaixo, né, Gustavo? Vende esse ambiente da engenharia. A gente segmenta a nossa galera para trabalhar com a gente por aí, né? essa visão mais analítica e tal. É, ô Sul, vocês, é, você já falou em alguns episódios aqui uma coisa sobre o vendedor, que eu acho que traz também um pouco da realidade do marqueteiro em si. E pensando no empresário, né, quem está em casa, você fala, Pô, na empresa todo mundo vende na verdade? Então o vendedor vende... Se não vende... vende, tem que ajudar a vender. Exato. Então assim, todo mundo ali é meio vendedor. E para o empresário, essa realidade, quando a gente fala de marketing, eu acho que é bem parecida. Assim, que todo mundo é, anuncia a sua empresa, todo mundo se orgulha e coloca ela para jogo, fala sobre a sua empresa, é todas as ocasiões que você tem a oportunidade de falar. Então para mim foi muito assim. Todas as oportunidades que eu tive de me envolver em algum projeto, seja operando diretamente ou não no marketing, eu tava fazendo marketing também. Assim como a gente fala, ou você tá vendendo e ajudando a vender, ou você faz marketing ou você tá ajudando a fazer fazer. Então, eu acho que sempre teve presente. Né? E é uma coisa que a gente coloca muito em voga assim também com os nossos parceiros, que tem ou uma agência ou que tem uma equipe de marketing interna. Não é a agência, não é só a equipe que faz esse marketing em si, é todo um contexto assim, do empreendedor que vai, de fato, fazer com que esse amor à marca, esse apego, é, essa energia colocada ali, de fato, no marketing, faça aquilo ali realmente render algum fruto. né Mas eu, eu enfim, eu venho também aqui de Franca, do interior de São Paulo, para Sinop, para fazer engenharia. E cara, durante esse percurso, uma coisa que eu acho que todo mundo que começou a trabalhar com marketing em algum momento, pelo menos essa nova geração, foi muito com essa promessa, essa proposta financeira em si, né de observar fontes de renda que até então não eram muito comuns. E foi assim o meu caminho também. Eu começo a empreender na realidade numa empresa júnior. Né? as universidades ali têm esse ambiente de empresa júnior, algumas delas, ali já me faz uma primeira, uh, um, já me dá um primeiro despertar, fui ali do, da direção de marketing dessa empresa júnior, depois da direção geral, mas enfim, durante esse percurso ali você vai é, conhecendo esse cenário do marketing digital que foi um processo em construção, que ainda está em construção, mas que no processo de pandemia foi muito acelerado, e aí foi nesse contexto ali que, como o Cole pontuou, a gente já estava com a assessoria né, da, de marketing da V4, já estava acontecendo, já tinha alguns clientes, mas esse processo de, de, que envolveu a pandemia acelerou demais o percurso ali também e fez com que a gente conseguisse é, se estabelecer melhor nesse mercado. E hoje a gente tem ajudado ali mais de 3.500 empresas a é, viver esse marketing, né, desde quem está ali prestando serviço, quanto... O próprio empreendedor que está do outro lado fazendo isso acontecer. Gustavo e Vinícius, eu vejo uma coisa na cabeça do, do, do, do, do empreendedor brasileiro que muitos não se atentaram ainda para a importância e a necessidade do marketing ligado ao seu negócio. Exato. Muitos não, não têm essa maturidade ainda, esse entendimento de que não é sobre ou eu faço marketing ou eu faço venda, é sobre fazer os dois. Eu preciso fazer os dois para alavancar o meu negócio. Quem é o cliente ideal de vocês e quem não é o cliente ideal de vocês se é, pode até parecer duro a gente dizer não é o cliente ideal, né? Mas eu queria estereotipar esse cara que é o cliente e é o cara que não é o cliente, dado o nível de maturidade de entendimento desse empresário. Porque muitos que estão nos assistindo, às vezes olham e falam assim, pô, eu gostaria de fazer marketing digital no meu trabalho, né? Eu gostaria. E eu gosto de de, de apartar. Eu gosto de dizer o seguinte, cara, não é marketing digital, é marketing. É marketing. Você precisa fazer marketing. Né? Porque o marketing digital, esse termo, quando colocou o digital, ele ficou meio sucateado. A galera tá muito naquela história do arrasta para cima, da promessa de ficar milionário e coisa e tal. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um trabalho muito bem estruturado, muito estratégico, muito bem pensado para gerar resultado para o negócio. E uma das coisas que vocês sabem que eu sou muito simpatizante do trabalho de vocês é sempre aquele olhar pro dado. Vamos mensurar, vamos metrificar, vamos olhar absolutamente tudo, qual é o retorno que o que está sendo investido está trazendo, o famoso ROI. Exato. Então assim, se a gente pudesse dizer quem é e quem não é o cliente de vocês, Hoje, o que, que vocês me diriam nesse sentido? Boa, boa. Vou fazer um só lá, vou, Eu vou colocar já para o Gustavo, só vou fazer um parênteses. O cliente ideal está aqui, cara, na minha frente, é o Sullivan. Sullivan é França isso. é o cliente ideal. Pronto. <risos> é. Vamos ter um <risos> agora o Sullivan. Fez o corte, <risos> é isso, pessoal. Obrigado. Fechou. É, é, é. É, eu, eu vejo assim, Sullivan, hoje a gente atende, em, em sua grande maioria, as PMEs. Então, vamos imaginar que o empreendedor que às vezes está aqui, inclusive ouvindo a gente nesse momento, ele tem sim o potencial de, de ser um cliente case, digamos assim né Sim. seja da V4 ou seja de qualquer parceiro nesse segmento de prestação de serviço de marketing agora o que, que é o, o cerne assim que eu vejo que muitos negócios vão adiante com uma parceria como essa e muitos não vão é, é o nível de consciência sobre o processo em si muitas pessoas estão é, vendendo aí, uh, no mercado aí. o nível de consciência do, empre do empreendedor, empreendedor sobre todo o processo do de empreendedor. marketing tá legal por que que isso acontece Sullivan? como você falou cara a gente teve aqui uma um boom né com o digital em si vamos pensar que marketing é um mercado em movimento então já era marketing antes, é marketing agora e vai ser marketing depois. Digital pela mú, mú, é, pluralidade de canais que surgiram ao longo desse percurso. Agora, é, se a gente for pensar na prática, essa promessa que vem do ponto de vista do resultado e que ficou muito sexy para todo mundo que acompanha a internet esse arrasta para cima que você tanto cita, uhum. é, isso acaba causando no empreendedor uma falsa sensação é, de, de encurtar caminhos, de que é, muito, de, simples, de, de que é né? muito simples e de que aquilo ali vai gerar um resultado, num, num, assim, não existe uma bala de prata. Existe assim um trabalho trabalho como você mencionou um processo então o cliente ideal se a gente for colocar assim em cima da mesa e, e, e destilar isso daqui é o cara que entende que existe um processo esse processo é feito a quatro mãos não existe um canal campeão que é aquele que vai resolver existe sim muito trabalho e existe uma concepção muito clara sobre o objetivo central que é a venda e os mecanismos que vão ser é, construídos inclusive através do digital e não apenas somente dele para poder atingir esse objetivo o cliente ideal é aquele cara que consegue ter essa concepção estuda também é uma pessoa que está por dentro. O Cole falou brincando aqui, mas de fato, o Sulim, você tem esse, esse perfil pelo fato de você estudar, entender esse mercado. Hoje você, apesar de ter uma assessoria, você investe tempo conhecendo Sim, isso, não é verdade? com certeza. Com certeza. Eu acho que tem uma coisa também, é o seguinte. tem a, a, Muitas vezes o empreendedor brasileiro não quer estudar, ele não quer entender esse ponto a fundo. E você que está nos assistindo, se você quer implantar marketing dentro do seu negócio e fazer uso disso, eu digo o seguinte hoje. Não importa qual seja o seu negócio. Ou você vende na internet ou vende através da internet. Exato. Uma das duas coisas você vai ter que fazer. Né? Ou as duas, quem sabe. Então, assim, você vai ter que se aprofundar e vai ter que trabalhar esse seu desenvolvimento. Agora, vou deixar, vamos jogar essa bomba no colo do Vinícius? Tá Deixa contigo, ele dizer tá quem não é o cliente. Quem não é o é, teu cliente. Cara, é... Assim, eu acho que até resumindo um pouco mais né, de quem não é o cliente, eu, eu vejo assim que o, dentro do empresário, as PMEs, quando a gente fala de PME, a gente está falando de cerca de 90 e poucos por cento das empresas hoje no Brasil. Né? E a maioria das pessoas, elas olham para o pro, pro meio empresarial como uma mudança de vida. Só que quando começa a empreender, de fato, você tem dois caminhos que você, que você vai bifurcar. Né? Você tem o empreendedor. O cara que está ali colocando a pele em risco, mas daqui a pouco tu tem que mudar o teu mindset para um empresário de fato. Perfeito. Onde tu vai olhar para várias verticais no negócio. Hoje, o nosso. Foco, ele está, o, o nosso não foco, vamos dizer assim, né? a gente não está buscando hoje, ah, nesse, nesse contexto atual que a gente está inserido, é o, in, o empreendedor. Né? Por que o empreendedor? Porque o empreendedor ele vai ter cinco braços. Ele vai ter que olhar para financeiro, operação, entrega, ele vai ter que olhar para marketing, vendas como um todo. Esse cara ele não está num, num processo de maturação ideal ainda para ter uma assessoria de fato com a V4. Contudo, esse processo ele deve ser estruturado na cabeça dele como uma numa educação continuada, para chegar no momento ideal de fato, com faturamento equalizado, com, com um bom produto com, ou um bom serviço, com a boa demanda dentro desse mercado que ele está inserido, desse share de mercado que ele está inserido, para daí de fato sim, o que a gente cobra no mercado, o valor, em, o valor em si de mercado de uma assessoria, ele ser equalizado dentro da sua gestão, dentro do seu DRE, para daí... É, conseguir fechar a conta de, a conta de fato. Né? Então, o que eu vejo, resumindo, é, são dois momentos. Né? O empreendedor que precisa ainda olhar para essas verticais e que ainda não está nesse processo ideal para daí sim depois ele passar de fato a ter um teto mínimo de faturamento, que hoje o nosso teto mínimo é 100 mil reais mensais, para daí sim constituir dentro de um, de um cenário a contratação do V4. Eu vejo que muitas, tem muita gente, já vi muita gente falando o seguinte, não, faz o negócio crescer, depois você organiza. Ou seja, faz de qualquer jeito, depois Primeiro você organiza. Primeiro o progresso, depois a ordem. né É, tem, tem eu, muito, esse tipo. é, tem muito essa, essa, essa fala no mercado. Em parte, eu até digo que em alguns casos isso pode até funcionar, mas eu posso dizer que na maioria dos casos isso não funciona. O que eu sempre falo, principalmente nos meus grupos de mentoria, é o seguinte, cara, planejamento e estratégia não é coisa de empresa grande, é coisa para a sua empresa ser grande. Né? Então, se você quer que o seu negócio cresça, quer que ele seja grande, você tem que ter o um mínimo de planejamento e o um mínimo de estratégia para você conseguir colher resultados. Então, a gente pode dizer que, de repente, o teu cliente, não, o ideal é o cara que não tem nada de planejamento, nada de estratégia. E ele, se ele não tem planejamento, não tem estratégia, consequentemente ele não tem consciência tá da importância dessas duas coisas. E está o produto e o serviço para o mercado. Eu, eu acho que mais que isso ainda, Sullivan, é, ele pode até ter um certo planejamento, ele pode até ser uma um empresário estratégico ali no ponto de vista é, das multiverticais que tem dentro da empresa, só que se ele tiver com uma expectativa desalinhada, é aquilo que eu citei, se ele não tem esse nível de consciência para entender que aquilo é uma parte de um todo, ele também não é ideal, sabe? Porque ele vai colocar um peso tão grande dentro de uma parceria como essa que ele vai acabar desassistindo uma fatia da responsabilidade interna de gerar esse resultado, que é dele. Né? Então acho que sim, além de, dessa questão do planejamento, de ser uma pessoa estratégica que olha para isso, é de também ser uma pessoa que tem uma expectativa alinhada com a realidade do mercado. E, e convenhamos, né, Súlio, a gente que está aqui comprando lead, né? vamos falar a linguagem aqui da galera, a gente está comprando oportunidades online, anunciando, investindo nas ferramentas, percebe a volatilidade que esse mercado tem. Perfeito. Então assim, é, é uma pessoa também que consegue compreender que a gente está aqui com, é, vivendo a, a, a algumas tendências, outras a gente surfa, outras não, e assim a gente vai conseguindo construir um histórico. Esse histórico de altos e baixos, algumas pessoas ali tem estômago, tem é, capacidade para lidar e extrair o melhor deles, e outras pessoas no primeiro sinal de decréscimo acham que não funciona, que vai embora e, e isso aqui não é para mim. Faz o contrato então, aqui, contrato ali. E vai então, exato, e nunca consegue criar raiz estratégica para poder ter uma estratégia consciente, consistente. É né? legal isso que vocês estão falando de não construir raiz de é, é, faz, rasga um contrato aqui, faz outro ali e tal. Eu tava conversando com o Jonathan e com o Nathan esses dias aí, não me lembro que dia foi. Eu falei para ele o seguinte, falei, cara, tudo depende do nível de fodência do cliente. E os dois ficaram olhando para mim assim, tipo, o que, que você tá falando? Eu falei, cara... Que métrica você... é essa? Eu falei, eu vou te explicar, é muito simples. É o seguinte... O cara, para ser o teu cliente, depende do nível de fodência dele. Isso. Às vezes ele já se fodeu em várias agências e ele chega para você com um grau de maturidade muito mais alto é, e ser é o cliente exato. ideal. Exato. Só pô, o cara já tomou tanto na é, cabeça... Exato no mercado, que ele chega e ele fala, não, porra, cheguei no lugar certo. Agora, se o cara também não tomou na cabeça em alguns lugares, às vezes ele olha para você como você fodeu com a vida é dele. Você. você foi o cara que prejudicou é. ele. Então, esse acordo, né esse combinado de início de jornada, ele é muito importante. Você quer ver uma coisa interessante? No, nos meus grupos de mentoria, eu tenho muita gente que chega e fala assim, ah, Sullivan, eu tenho o um caso de uma menina nutricionista, inclusive. Aí ela veio com as consultas dela tal, tava fazendo um processo ali, um resultado pequeno e tal. Eu brinco que a gente soprou, tirou o pó, ajustou algumas coisas estrategicamente para ela lá, pum, fez coisa de 26 vendas numa semana, de uma semana para outra. Aí eu falei, legal, surfa na onda dessa campanha mais uma semana, duas, porque isso vai cair. Cara, na terceira semana ela chegou ah. pra mim e falou, ó, o lead que tava vindo por 5, tá vindo agora por 35. Eu falei, bem-vindo ao mundo real, Exato. Começa o jogo de novo, que comecem os jogos, refaz campanha, muda criativo, muda copy, muda tudo lá. Mas isso eu vou ter que fazer quantas vezes? Eu falei, quantas vezes o resultado cai? Então vezes? não tem um mundo ideal, oh, cara. E... O criativo, ele tem prazo de validade. E perceba, isso daqui é uma coisa que você pode tirar pra certo. E isso já te confere uma vantagem. Porque uma coisa é a pessoa desavisada achar que um certo resultado ele é ele é, ele é perene então. Outra coisa é você saber dessa volatilidade e já se antecipar, se preparar. Se essa pessoa não tem essa maturidade no momento como esse, ou ela desiste, ou ela acha que já não é mais para ela. Ó, um exemplo recente, a gente tava ali num lead de uma campanha, né, com um parceiro nosso no, no, no nicho de odontologia e que, pô, de 20 para 120 é um upside imenso, né? Se o cara não tem ali um fluxo, se ele o lead já não tem saiu de 20, de 20 para 20 120. 120 então assim, né é, a gente fica observando o que, que a gente precisa fazer para poder mexer nesse ponteiro. E aí, na, nas vias de fato, se você for pensar no que, que é a compra de um lead, é você pegar uma pessoa que está ali no momento de entretenimento ou qualquer outra coisa, roubar a atenção dela por um minuto, porque no, o digital, Sullivan, se a gente for trocar em minutos para a galera que às vezes ainda não tem uma estratégia de marketing digital em si na, na sua empresa e tudo mais, ela resumidamente é sobre transformar ali segundos em minutos, minutos em horas, horas em alguma coisa coisa que você tem como objetivo, que é faturamento e lucro certo. Perfeito. Então, assim, é, em última instância, o que, que a gente faz numa situação de adversidade como essa, né? De uma mudança é tão, tão drástica num custo por lead que é um indicador tão importante pra gente. Cara, é de parar tudo, se reinventar e entender que aquilo que você tá anunciando hoje, amanhã tá velho. Não funciona mais. Já era, já foi. E aí, foi. esse pensamento que é líquido né, do, do digital, e, e a gente precisa se adequar a ele, faz com que a gente esteja constantemente em movimento. Então, o empreendedor que está introduzindo esse tipo de estratégia e falando do cliente ideal, é justamente essa pessoa que sabe que, para poder atingir esses objetivos, ele não vai parar nunca. E a pessoa que está assessorando ele, tem que estar tá em comum um acordo com ele. Agora, uma coisa que você falou, Sullivan, até para jogar isso aqui na roda. Olha que, que responsabilidade que a gente, enquanto prestador de serviço, tem na percepção sobre a construção de um cliente que venha a ser ideal em algum momento. Você citou sobre experiências anteriores. É assim com o empreendedor também, né? Se ele quer ter o cliente ideal, ele tem que construir a jornada de entrega ideal para ele. Ele tem que ter, seja um cara que vende produtos ou serviços, ele tem que ter essa jornada que facilite ou que faça com que essa pessoa perceba valor, porque no final das contas o cliente ideal é o cliente satisfeito. Então a gente construir essa, essa jornada é responsabilidade nossa também e vai gerar essa percepção no mercado e eventualmente ele vai ser o seu ou o cliente de alguém ideal ou não. né Então é, é um parênteses assim, que eu acho muito importante também. A gente olha muito para isso assim também. Eu acho que passa por uma série de fatores. Uma delas é o cara até não entender quem é o cliente dele. A maioria dos empreendedores eles não possui um conhecimento, não vou dizer nem profundo. Profundo já é pedir demais. Ele não possui o mínimo de conhecimento sobre o cliente dele, né? Exato. Uma das coisas que eu gosto muito, eu esqueci, tem um gringo, um americano que ele, eu tava até assistindo uma, um vídeo dele hoje cedo e ele, fa, e ele esqueci o nome dele aqui para poder dar crédito. E ele falou uma coisa que eu achei muito, muito sensata. Ele falou o seguinte, cara, primeiro eu preciso entender qual é o problema. Quando eu entendo qual é o problema, eu vou entender a necessidade daquele meu cliente. Então, logo, se eu resolver aquele problema, eu resolvo a necessidade daquele meu cliente. Legal, até aí não tem novidade. Estamos careca de saber disso. Né? Só que uma coisa legal que ele falou é o seguinte, quanto maior o problema, maior a necessidade do meu cliente. Quanto maior a necessidade dele, maior, mais eu posso cobrar. Isso. Então, mais caro é o meu serviço. Então, para você que é empreendedor, que está nos assistindo, é o seguinte, cara, se você aprofunda para conhecer o seu cliente, significa que você está aprofundando um conhecimento que vai, contrapartida, fazer com que você possa valorizar o teu produto cada vez mais. Né? Então não é só sobre o trabalho de aprofundar, mas sim de conseguir agregar valor no teu negócio. E quando a gente olha para isso, Gustavo, Vinícius, tem um outro problema muito sério aí, que é as pessoas não entenderem a importância dos canais... Né? que a gente citou aqui e o que esses canais trazem. Eu vejo que tem muita gente que tem uma verdadeira obsessão por Instagram. É Instagram, Instagram, Instagram, Instagram. Amigo, tem mais de 20 canais para você anunciar, para você trazer gente. Como é que vocês trabalham essa desmistificação, vamos dizer assim, da obsessão do cliente com relação ao Instagram para que ele olhe para outros canais dentro do negócio de vocês? Cara, é, primeiro a gente. Tu, tudo hoje dentro da V4 é fundamentado através de metodologia, né? A nossa própria pressão de serviço ela é baseada em metodologia metodologia V4 é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, quando a gente está falando sobre tráfego, especificamente, a gente tem ali vários canais dentro do digital, mas se eu olhar fora do digital, eu tenho dezenas também de Aí outros canais. Aí você perde as contas. Perde as, perde as contas que a gente pode utilizar é, para dentro do, do, do, dentro do modelo de negócio. Mas tem uma outra metodologia que é extremamente importante e vale também a gente colocar na roda aqui, depois de debater, que é o chamado Growth, né? que é o Growth Hacking, que normalmente a gente utiliza hoje, que é gerar várias ideias ou gerar várias hipóteses para a gente encontrar o melhor caminho que a gente possa crescer o mais rápido possível aquele negócio. Então, quando a gente está falando disso, de, de teste, volumetria de teste, Tráfego é mais um dos canais que a gente pode fazer volumetria de teste. Então, a gente sempre utiliza o que eu estou falando aqui para o cliente, balizando ele, que não é só testar o Instagram. A gente pô, pode testar o Instagram em conjunto com o Facebook, em conjunto com o Google, com todas as plataformas, por exemplo, da Meta, que corrobora com o WhatsApp, com dezenas de outras ferramentas. E com o TikTok, com o TikTok agora TikTok também, agora com tantos também, outros. Com tantos outros. Mas. O growth ele tem que estar inserido nessa fala, nessa percepção do cliente e, do, e da pessoa que está fazendo essas aplicações para descobrir os melhores vieses ali que a gente pode escalar o negócio. Né? Então, o grande lance que eu vejo é, é exatamente isso. Muito Gustavo, bom se a gente pudesse explicar, ou Gustavo ou Vinícius, ou os dois ao mesmo tempo, se a gente pudesse explicar para quem está nos assistindo, em poucas palavras, eu sei que é complexo. O que é growth? Growth. Para a galera entender. Vou, o que é eu Growth? Vou, vamos entrar em Growth e eu vou só fazer um passo atrás aqui porque essa questão de canal, ela conversa diretamente com o que a gente está falando do cliente ideal. Então assim, antes desse empreendedor, dessa pessoa procurar um canal para anunciar, antes dele achar que existe um canal que é o centro das atenções dele, ele precisa entender, primeiramente, qual que é a sua persona, que é o fato que a gente estava falando. E aí tem aquela, a, o ICP, né, o ideal customer profile. Qual que é o perfil de cliente ideal? Entender o ICP, entender mais profundamente persona é entender o comportamento do seu e cliente. E que às vezes o cliente dele não está no Instagram Esse ou na é rede que ele central. tem obsessão por ela. Esse é o ponto central. Então, entender o comportamento é entender. Uma vez que essa pessoa vai para o digital e tem a possibilidade de se pegar numa situação de compra... Como que ela acontece? Ele tá, ele tá viajando aqui, de repente zapiando, né? aquele famoso Reels ali antes de, enfim, dormir. É, é, é nesse momento em que ele encontra uma publicidade e avança para uma compra? Ou não, de repente ele tá numa situação de necessidade, ele precisa pesquisar. Ou não, ele tem um, um sistema que é muito do comportamento dele de avaliação em marketplaces, dependendo do produto, e é ali que ele se encontra em momento de compra. Então assim, antes de qualquer coisa, é entender qual que é a jornada até a compra em si. A jornada de compra desse, desse ICP que você, como empreendedor, tem. Ali você já vai, assim, é, excluir 90% dos canais. Às vezes, você quer ver uma coisa? Às vezes eu falo no meu grupo de mentoria, eu falo o seguinte: eu falo, galera, a primeira coisa que você precisa entender. Dependendo da mídia que você tiver, do canal que você tiver anunciando, você está lidando com níveis de consciência diferentes. Diferente. Tá? Por exemplo, se você está no Google, o cara que vai lá para o Google e digita, falando para quem está nos assistindo que é leigo, o cara vai lá que digita assim, ó. Curso DX. Esse cara ele já tem em mente uma necessidade e foi isso que fez ele ir para o Google. Eu sempre brinco que o Google é o maior resolvedor de problemas hoje. Porque você vai para o Google quando você tem um problema. Exato. Então, se você tem um problema e vai para o Google, o nível de consciência é maior, porque eu já quero resolver algo. Agora, se eu estou zapeando no Instagram, no TikTok, no Facebook, e eu vejo um anúncio, o meu nível de consciência pode ser infinitamente menor do que aquele cara que foi para o Google. Então, ter essa noção faz com que você mude a sua abordagem dentro dos canais. Exato. É, é a estratégia, inclusive, também. Isso é uma das maiores dificuldades para colocar na cabeça da galera, principalmente em grupo de mentoria. É o cara conseguir entender isso, principalmente. principalmente que ele não tem uma musculatura e maturidade de marco. E não visualizar é que ele não pode, isso, né? né? Sim, fato, o é. cara conseguir entender e visualizar e não isso. não é que ele não pode estar em um nem em outro, é justamente Exato. isso. É, é o timing da sua, do seu funil, a, a comunicação que você vai ajustar para estar em cada um desses canais. Eu brinco que não é sobre não estar, é sobre como, como estarei. Estar. É. Como eu vou estar nessas, Exato. né? É isso, e, e assim, a compreensão dessa pluralidade de canais e acertar naquele que te entrega maior escala é um exemplo de growth, então assim, se a gente pudesse resumir, é, growth é encontrar a alavanca de crescimento através de metodologias onde você vai estar sempre analisando, testando, priorizando, e fazendo isso aqui novamente. Então é análise, priorização, teste continuadamente. É, e assim, a gente quando fala de canais, dentro de um mesmo canal, né? Você pode testar múltiplos canais, mas dentro de um único canal, que seja o Instagram, esse cara que é apaixonado por Instagram, que seja o Instagram. Dentro do próprio Instagram, você tem uma série de possibilidades de teste que vão te garantir de fato uma melhor ou pior performance. Então, ali dentro, é, não é que se você não performou legal numa primeira tentativa, quer dizer que aquele canal não funciona ou ele não é pra você. É isso que você tá falando, de de repente, você, você fez de uma forma que não conseguiu pegar o público no momento ou no nível de consciência que ele se encontra ali. Então, a, a, o que a gente tem em termos de growth nesses casos? É ter uma bateria de teste de criativos, copies, vídeos. Você está falando A agora, você está falando B. E aí, você vai colocar A e B para é, correr juntos e ver o quanto que isso mexe o ponteiro. Então, growth assim, para o empreendedor ou para a pessoa que está aqui buscando é, trazer alguma coisa para implementar no dia a dia, eu diria que é a mentalidade de crescimento. É uma mentalidade acima de qualquer coisa. Sim, grupo, é, é um mindset, sem dúvida nenhuma. É uma mentalidade nenhuma. de crescimento é. que, ao ser aplicada nos negócios, te coloca numa posição analítica para sempre estar tá questionando a sua estratégia em prol de alguma melhoria ou de algum crescimento. Então, é, a gente sempre fez assim. Não, porra, a gente vai é um fazer assim, por assim, dados. assim. Por dados e por mais que isso também, de conseguir, a partir de uma análise histórica, é, ser mais preditivo com relação às possibilidades de futuro. Perceba, não é futuro, é as possibilidades. Possibilidades, então é, é muito disso, assim, né? Não, e olha que louco, né? Quando você falou e introduziu a mentalidade de fato, né, do, do growth, e a gente, e isso não tá correlacionado somente com marketing, né? O cara pode aplicar growth, por exemplo, dentro do próprio financeiro dele, sim, isso. sem então, dúvida, diminuir custo operacional para ele, inclusive, ter lucro, ter o lucro certo. certo. Então, essa mentalidade que tu colocou na mesa É o, é o game changer né é E que... eu vou além, que é uma coisa que é, Eu que já tive a oportunidade de fazer aqui o, o, As imersões, treinamentos do Sul é, O Growth em si é uma mentalidade que se Aplicada na vida, tem questões pessoais Também, vão impactar num desenvolvimento Muito, muito grande do ponto de vista pessoal E, e se tem uma coisa que Impacta é, na nossa capacidade De realização, seja empresarial É justamente essa, essa nossa é, essa no, Esse nosso desenvolvimento pessoal Então o Growth é uma mentalidade que sim, é aplicada muito no marketing, a gente fala isso em termos de aquisição de público, é aplicada, como o Vinícius falou, financeiramente, é aplicada no RH, mas é aplicada na vida como um todo. A gente vive essa filosofia, é uma cultura que as empresas podem adotar e faz com que todo mundo, né, da, da zeladora até de fato ali o CEO, esteja pensando no crescimento. Isso é uma coisa que faz muita diferença assim para nós e é a cultura da V4. O, o Gustavo e Vinícius, uma, uma, vou fazer uma provocação com vocês dois agora. Uma vez eu tava conversando com um amigo, assessor, ele é assessor de imprensa, uhum. e ele falou é o seguinte, senhor, um dos grandes desafios é às vezes quando a gente pega um cliente e o cliente tem um negócio que é muito difícil falar. Então, ele citou um exemplo de um cara que tinha uma fábrica de dobradiças e o cara queria que fizesse assessoria de imprensa das dobradiças. Ele, cara, como é que eu vou gerar matéria para falar de dobradiça? Como é que eu vou conseguir... Penetração num programa de televisão para esse cara ir lá falar de dobradiço. Então a gente ia criando um release, ia trabalhando e papapá para papapá, papapá, papapá, conseguir comunicar. Quem foi? Não precisa, obviamente, dizer qual foi quem foi a empresa e tal, mas já teve aquele cara de chegar na agência e falar assim. Entrou um contrato aqui, o negócio do cara é um negócio dobradiça, uhum. por exemplo. E você fala assim, cara, como diabo nós vamos fazer o um marketing disso? Tem coisa que não dá para fazer, por exemplo? É, é, difícil. Ou não dá, ou é extremamente trabalhoso, não que não dê. É. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, de indústria assim que dependendo do segmento fica extremamente desafiador em si. Mas eu, eu nunca digo que não dá, porque é como a gente falou, marketing em si, mercado em movimento. Beleza, vai ser mais prático para alguns, porque é mais fácil gerar conteúdo. Sim. Mas o processo em si, ele tem as suas... É, como que eu posso dizer? Existem alguns padrões que você pode replicar. A metodologia da V4 em termos de tráfego, engajamento, conversão e retenção, ela numa posição como essa, nas dobradiças da vida, ela justamente iria verificar o que que já funciona, o que que a gente tem de benchmarking. Alguém, Súlva, em algum lugar deve estar tá fazendo já faz alguma, alguma coisa. coisa. E a gente assim precisa identificar o que que dessa coisa funciona, o que que pode vir a funcionar melhor, e a gente a partir de uma base construir de fato possibilidades. Existe sim dificuldade em uma série de segmentos, mas eu acho que isso não é desculpa para a gente buscar se reinventar, colocar possibilidades na mesa. É, e eu, eu vejo que, assim, é, no final das contas, a gente consegue trabalhar, assim, pelo menos uma questão mais institucional. Dá para falar, dá para gente procurar ali dentro é, uma questão que envolva os próprios founders, as pessoas que estão por trás daquele negócio para gerar um pouco mais a cara da empresa através dessa credibilidade que tá ali na... Então, assim, dá, cara, dá. É só uma questão realmente de colocar na mesa e esgotar as possibilidades, né? Eu vejo, eu, vejo, eu sou, sou muito, sou muito é, é, fã dessa sua fala eu acho que sempre dá para fazer alguma coisa, independente do que seja. Mas você tocou numa coisa no meio da sua fala que também é, ela é bem complexa. Eu queria ouvir a sua opinião com relação a isso. Uhum. Uma das coisas que eu mais encontro como desafio, por exemplo, nos grupos de mentoria, é a galera não se conscientizar de que ela precisa gerar o conteúdo. Putz. Isso é, é, é muito difícil porque você tem que explicar o seguinte: cara, se você não gera conteúdo, não tem como falar do seu negócio, não tem como falar de você. E isso, e gerar conteúdo, a gente sabe que demanda trabalho, demanda esforço, demanda tempo para isso. E demanda investimento, inclusive, não só de tempo mas dinheiro. Como é que é essa geração de conteúdo? por parte dos seus clientes. Vocês também percebem esse desafio? Nossa. Esse é um desafio no dia a dia? Como é que é isso? É um desafio, Silvio. Assim, o qual vai Mas complementar bem. Continuada, né? Tem que... A gente fala muito disso, né? Da educação em si, a forma como a gente quer passar a importância disso. Mas é, volta naquilo que a gente estava falando no começo. Que, que, quem, quem que é o marqueteiro em si do negócio? Por isso que a gente fala da importância de todo mundo se comprometer com isso. Eu vejo que, assim, alguns, alguns dos nossos parceiros, eles conseguem compreender essa importância com muito mais facilidade. E mesmo com dificuldade de botar a cara, que não é fácil... Sim. Né? E as, algumas pessoas low profile tal. Gustavo, preciso pôr a cara à frente? Não é uma questão de necessidade intrínseca. Você tem formas de conseguir operar essa geração de conteúdo paralelamente à sua imagem. Agora, uma pessoa que se compromete, né, que consegue colocar a sua imagem para trabalhar a favor da sua própria empresa também, é, tende a ter um processo de catalisação, de aceleração. Facilita. Facilita o acelera, muito. Rampa mais rápido. Então vamos pensar assim comigo. Eu tenho assim, uma galera que depende exclusivamente de colocar a sua imagem, porque é justamente a imagem que que faz vender o produto. Eu tenho as pessoas que têm um produto ou um serviço e que podem encaixar a sua imagem para poder acelerar esse processo. Quantos por cento faz? Sullivan, bem honestamente contigo, menos de 50% sabe, porque a galera tem muito esse receio eu entendo o receio, não é fácil colocar a cara, se expor, mais do que investimento de tempo e dinheiro, tem um investimento de energia ali né, a gente sabe hoje com, com a internet e falar pra câmera falar não é nada ca... fácil não, né, e, e, e falar e, e, e se preocupar como isso vai ser percebido, ouvido e interpretado então assim, hoje a gente vive uma realidade que a, a informação ela roda com muita facilidade e os pontos de vista são distintos, eles se conflitam em vários momentos, então é, eu entendo as pessoas que têm um certo receio, agora até onde você vai pelo seu negócio né? até onde que você está disposto você está disposto aí né então assim eu, eu entendo que é low profile mas eu, eu entendo muito mais assim quem vai até os limites para conseguir enfim tirar esse Cara, proveito o, da imagem uma uma coisa que eu posso colaborar eu acho que com toda a fala do Gustavo é beleza eu não faço eu não quero ou eu não sei vou, vou, vou para o mercado olhar o que, que tem de conteúdo para mim poder desenvolver essa competência né que falta em mim porque quem está assistindo a gente aqui agora nesse momento é o cara que ele tá buscando algum tipo de conteúdo né seja nesse geren... sentido nesse sentido seja para nesse sentido ou seja para gerenciar o melhor negócio então o que eu quero deixar aqui de ressalva é uma referência é uma referência de como ele pode consumir e aplicar de fato isso dentro dos próprios conteúdos que é uma provocação que eu vou fazer aqui que é o que a gente sempre a minha base ela vem desse livro que é as da Persuasão, Roberto Cialdini. Robert Cialdini. Roberto Cialdini. É. Robert Cialdini. E esse foi uma, uma das coisas assim que me fez começar a ter mais nível de consciência na aplicação de conteúdos mais técnicos, por exemplo, e que eu come comecei a fazer diretamente no meu negócio. Então, pô... Tu que tá aí do outro lado assistindo, consumindo conteúdo, certamente este livro é um livro que vai destravar algumas possibilidades de produzir conteúdos facilmente ali dentro é. do. Agora, você não acha também, ô, ô Vinícius? Eu, eu, eu, eu trago aqui para vocês sempre coisas que eu estou escutando em sala de aula, em mentoria, em bate-papos aqui, podcast é o seguinte: tem muita gente que associa a produção de conteúdo a uma coisa chamada ostentação. É. Como é que vocês acabam vendo isso? Porque muitas vezes o cara está nos assistindo e ele fala o seguinte Beleza, eu preciso gerar conteúdo, mas se eu for gerar conteúdo como fulano de tal Eu não tenho a Porsche para postar, eu não tenho a Casona para postar Eu não viajo tanto para postar como é que você vê a ostentação com relação a isso? Vamos por Isso é interessante. interessante. Tem até uma quebra de padrão, inclusive. Uma quebra de padrão. Uma quebra de padrão que eu vi, inclusive, até o próprio Anderson, é, o Anderson Nunes fazendo. Pô, ele sai, começa a fazer um storytelling ali, ele sai de uma mansão. Pô, você quer ter uma mansão igual essa? Anderson Nunes. Eu vi esse vídeo. Ele sai de uma mansão e falando exatamente isso, né? Pô, você quer ter uma mansão igual essa? Porra. Não sou eu o proprietário, mas vamos lá, eu vou te ajudar é a chegar isso. até lá. a uhum. primeiro, voltando assim, até um ponto antes de chegar nessa questão da ostentação, é o que, que trava às vezes a pessoa de, de se expor ou de usar a sua imagem a favor do seu negócio. Existe um apego muito grande à imagem, como se aquilo fosse um bem tão precioso ao ponto de você é que não poder arrancar. todo arranhar. mundo é bonito igual a gente, cara. então é, aí tem, é, essa tem, essa, tem essa limitação. Tem é essa limitação, mas limitação. aí cada um sabe cada qual, né? Mas, exato, mas assim, existe também aquele fator que é tipo: é, você dá muita importância. Né? para a sua imagem ao ponto de às vezes não é, colocar isso para jogo e tal. Então assim, é, esse desapego ao ego também faz com que a gente às vezes é, se coloque mais à disposição de é, usar a nossa imagem a favor do nosso negócio também. Isso é um, um hack assim, também que eu, que eu sempre utilizo quando eu preciso fazer esse tipo de intervenção. O Denner Lippert, da própria V4, fala, cara, é, o que, que eu preciso fazer para vender a V4? Pô, eu preciso fazer stories? Eu preciso fazer live? Eu preciso fazer um podcast? Eu vou fazer então, pô, Foz então, assim, é, é muito nesse sentido assim, que a gente vê que é uma primeira chave que destrava. Assim, é, é esse desapego à imagem, esse desapego ao ego para poder utilizar é, em prol de algo maior. Agora, sobre a ostentação em si, o Sullivan, eu vejo que o que, que existe quando você começa a fazer conteúdo? E aí fica aqui uma visão também para a galera. Existe uma linha editorial. Dentro dessa linha editorial, você vai encontrar pontos de conectividade que vão gerar aqui o rapport, que a gente fala nessa conexão... A conexão imediata. Imediata com o seu... Público-alvo, público. seu ICP, né, a sua persona. Então, é, quando a gente tem uma linha editorial que, que é bem orquestrada, ela vai fazer coisas que parecem para a galera de casa que são é, espontâneas e que elas são muito bem premeditadas são muito bem premeditadas, então quando a gente observa alguém ostentando ou alguém enfim, indo por esse caminho, é que na concepção dela, na linha editorial dela que foi é, percebida ali pelo seu staff ou por ela mesma, ela precisa fazer isso para poder despertar alguns certos é, gatilhos nesse seu público ideal, para que essa construção e percepção de valor e autoridade dela, acabe corroborando mais pra frente na venda de algum bem ou de algum produto ou serviço, então eu entendo a ostentação nesse sentido, agora, tem quem perde a mão? Certamente, tem que às vezes não tem nada daquilo E, e se utiliza desse mecanismo Para passar uma imagem que não é coerente Existe também Agora existe também a galera que eventualmente já tem de fato essa posição financeira e que eu não vejo também grandes problemas em utilizar de maneira pontual é, para poder despertar isso daí. Principalmente quando existe uma jornada do herói por trás. Sim. Que, com, quem quer com, com, é os personagens com quem a gente se conecta mais? Você pode pegar desde grandes nomes assim, é, dos influencers no Brasil hoje, desde Carlinhos Maia, o próprio Luva de, de Pedreiro. O Luva de Pedreiro, você observa esse fenômeno justamente como um cara no, no interior, né? Nordeste. E, e assim, é, a, o fato dele estar tá ali apresentando uma mansão e se pode ser percebido como um ambiente de ostentação te deixa mais feliz do que uma pessoa que já estava ali dentro daquele ambiente de ostentação por si só, ou seja, então não é ostentação pela ostentação, é o storytelling que tá por trás daquilo ali, então não vejo problema eventualmente, não vejo problema, quem sou eu para ver algum problema em alguma coisa, mas eu não vejo é, que é chulo ou que é baixo uma pessoa se utilizar, desde que tem um contexto ali por trás e que faça as pessoas se conectarem com aquilo, né, que mostre para algumas pessoas que aquilo é possível que aquilo... então assim, eu acho que tem assim, limitações de pessoas que fazem isso de uma forma é, bem mau caráter também, né, Para iludi-lo, de briar é esse, esse, é esse mau caráter que eu falo. Esse, que essa esse é, uma promessa, cara, né? é Essa é uma promessa, promessa vazia. É esse cara da promessa vazia com essa ostentação. Eu, eu olho, cara, para mim é vergonha alheia não, ele algumas vai ostentações pouco, assim. Né? Vai, não tem vai, como, vai. Não tem como. Porque ele, ele, não atinge, ele não, atinge... Não Não, um não, ele não consegue sustentar. Ele atinge um público de nível de consciência abaixo no que pode oferecer essa promessa de... Tá aí, para, para. Aí você tocou numa questão agora. O público que ele cai nessa falácia da ostentação é um público de um nível de consciência muito baixo. Aí usa as armas da persuasão, das copies, para atingir esse, é um público baixo. esse nível de consciência abaixo. O cara ele olha para aquele estado atual dele, ele olha para aquele estado a, a, a desejado, referenciando aqui o sulio que fala muito sobre isso nos conteúdos dele, e ele entende que ele pode chegar lá através da promessa desse cara, não tem nível de consciência, o cara, o expert, ele tá usando muito, muita persuasão na fala dele. Meu, o cara cai no funil, compra o produto. Então, assim, e, eu e vejo. E é um muito... processo orgânico e inconsciente que Exatamente. faz com que o cara caia nessa esteira Exatamente. e compre o só que tá produto. Só acabando. Você não acha que tá acabando um pouco disso assim? É o nível eu, do marketing digital. É o nível do marketing digital. Eu digo, já falei em vários podcasts aqui, que até eu brinco com os meninos, eu falo o seguinte, cara copi cretina já funcionou não funciona mais é. e a ostentação para mim ela é parte das cretinices que foram feitas em algumas copies no marketing digital brasileiro. Ah, pode até pegar pesada, alguém pode aí não gostar do que eu tô falando. Cara, eu sou. Eu, eu não consigo ter meia palavra para falar sobre isso, né? Eu acho que a ostentação, pura ostentação, é aquela mensagem, como é que é? Aquela frase que o cara fala assim: olha como eu sou tão rico que a única coisa. Não, olha como eu sou tão pobre de espírito que a única coisa que eu tenho é dinheiro. Né? É, Para mim, a ostentação por ostentação passar essa mensagem. O digital, vocês estavam falando aqui, você estava falando com, com o Brunão aqui no, no episódio de vocês sobre os grandes mercados O episódio internet, do Metaverso, né? O Metaverso, Inclusive está aqui no canal o episódio do Metaverso e NFT. Procura Byte, que vale a pena assistir. Baita episódio e trata muito desse ambiente digital, né? Como que é o comportamento das pessoas ali dentro. E, e uma coisa que vocês falaram muito bem que é o mercado de sexo em si, ele tem uma projeção estratosférica e o do dinheiro, ele vai acompanhando e tem uma, pro, uma projeção tão grande quanto, cada vez mais pareado E o que que acontece? Com, essa, com esse Advém essa, essa vinda do, do, do, do digital, é, que acabou pegando o público mais amplo, esse tipo de promessa caiu nas graças, assim, do pessoal, porque tornou muito próximo uma realidade que até então era extremamente distante. É sério um pra tabu, caralho. Era um tabu era falar disso, oh, vou né? Vou ser sincero, até citando um outro episódio, o Rafa falou que já trabalhou como é, afiliado. Eu, meu primeiro trabalho digital foi como afiliado. O Rafa Prado. O Rafa Prado, Que também, Prado, também passou episódio. por aqui, é. Tem outra episódio. Por que isso, pessoal? Porque é evidente que você vai olhar para aquilo que tá mais próximo e, e achar que faz mais sentido, porque realmente é mais fácil, entre aspas. Na prática, você vai vendo que não é bem assim, mas eu entendo que a gente já tá passando por um amadurecimento por parte do público, virou make meme esse negócio do arrasta para cima. Virou meme. A galera virou já tá meme. ligada que, porra, também não é bem por aí. Então, isso é positivo, assim, porque a gente acaba filtrando e fica no mercado aqueles que, é, aqueles que eu citei anteriormente, que usam esse tipo de artifício de forma consciente, que tem uma jornada do o herói por trás e que mais do que é, anunciar, vive, é o real deal, né? É, é aquilo mesmo. É o dia a dia, é o é dia a dia, aquilo dia do que cara. cara pessoa é. tem, tem duas coisas, assim, que eu vejo também, colabora muito com isso, que é ó, o nível de profissionalismo que o marketing está começando a, a, a chegar, porque pô, quando a gente fala de afiliado, há quatro, cinco anos atrás, a gente está falando num cenário, assim, de um mato extremamente alto, que todo mundo estava entrando nesse mato, querendo capinar, colher alguma coisa daquilo. E entrava essas falsas promessas, né? essas imoralidades de, de promessas que eu não, não, não concordo muito. Só que de lá para cá, cara, o que eu vejo no, a nível de profissionalismo é muito grande. E essa estrutura operacional é, favorece quem vai ficar no mercado. Né? De fato, quem vai ficar, quem vai man se manter no mercado ou quem vai sair. E tem uma outra coisa dentro do, do próprio profissionalização, do, do, do nível de consciência da, da, das pessoas como um todo, que o próprio Gustavo falou, por exemplo, o, lu o luva de, de, de pedreiro. Como que ele conecta diretamente com o público? Cara, é uma fala extremamente simples. É, é o que a população... Receba! Pra... Né? Receba! Outra <risos> Mas, coisa, realmente. tem uma, uma outra pessoa, uma outra personalidade muito forte, que é a fadinha do, do skate. Não sei se vocês Sim, sim, é a fadinha. Conecta muito também. Sim. Porque é com a realidade das pessoas. Tem uma outra que entrou, uma, uma bailali, baila, baila, bailarina. bailarina. Ela entrou com um baile de favela no, no, no Mundial. Lá, ah, conecta, foi a... não é bailarina, ela é, é atleta de solo e de... Do... Eu esqueci o nome dela. Procura aí, Kaique, o nome dela. Exato. Vai falando, Vinícius, que eu vou procurar. Não, hum. a brasileira que ganhou medalha lá, que entrou com baile de favela esqueci E aí o que acontece, cara? Isso começa a gerar os próprios influencers que falam diretamente e conectam diretamente com as pessoas. Com a... Porque, cara, é, é, é, existe né, esses dois... Rebeca Andrade Rebeca entrou Andrade. com baile de favela nas Olimpíadas. Exatamente, é isso aí, cara. Rebeca então, assim, Andrade. Você pode pegar esses te, esses, essas três características, essas três personalidades dentro do digital hoje que viraram puto influenciadores e falam com a fala da, das pessoas, né? Se conectam de fato com essas é. pessoas. O que, que é o, o influenciador, em última instância, essa pessoa que utiliza da, da imagem, assim, para movimentar a audiência? É alguém que realmente tem um público que se vê, né, em alguma instância, né? Que tem esse nível de conexão. Então, assim, se você for ver um, por outro lado, essa, essa galera que utiliza muito desse artifício de ostentação, se feito dessa forma tão é, chula, ela acaba mais se distanciando do que necessariamente aqui se aproximando de fato com esse público. E aí é o efeito inverso, né? Aí é totalmente oposto. E aí, só só fechando essa questão também que é, não se sustenta no longo prazo, porque, cara, não, não tem como financeiramente, falando assim, a pessoa realmente manter um estilo de vida que ela não tem. E segundo, é, que as pessoas elas vão realmente caindo na real, o nível de consciência vai aumentando, e, e mais do que simplesmente você vender, você precisa entregar. Então, a pessoa que usa desse tipo de artifício para vender, ela muito provavelmente não consegue fazer com que aquela promessa se concretize. Ou seja, daqui a pouco ou ela tem que sumir, ou ela vai ser sumida. Né? Você, entendeu? você sabe que você tá falando uma coisa interessante. Santiago, há uns quatro, cinco anos, eu estava numa roda de amigos conversando do digital. E surgiu essa história do vender e entregar. Sim. E aí tinha um nessa roda dando risada e falou o seguinte, é porque eu vendo meus cursos, eu não sei quanto, e pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, mas só 15% dos que compram fazem. E o cara rindo. Eu falei, eu olhei para ele e falei, cara, eu me preocuparia muito não com imagina. isso. Por vários motivos. Um, esse cara não caminha na esteira, esse cara não te indica, esse cara não compra outro... Então assim, boa é estrada, uma preocupação, né? não é só o vender, mas fa fazer uma entrega Sim. muito boa também. E a gente observa que tem muita gente no mercado que vendeu, vendeu, vendeu e não entregou também o que vendeu. Isso também contribuiu para sucatear o marketing digital, para botar na conta do marketing digital, que não tem nada a ver com o marketing digital isso, tem a ver com a índole e o malcaratismo do cara que vendeu e não entregou. Né? Agora, tem um outro ponto também, Gustavo, que eu vejo o seguinte. E, Vinícius, como todo mercado, o que, que aconteceu com o marketing digital? Ele se tornou uma bolha, que era desse tamanho. E essa bolha, agora, eu vejo ela faz se retraindo. E é o que você falou, quem é bom tá ficando. E quem fez promessa vazia e tal, tá saindo. Ou seja, o mercado não é o tamanho que ele tinha. Ele tem um tamanho e ele está se acomodando a chegar no tamanho desse mercado. Agora, a gente sabe também que mesmo se acomodando, ele é um mercado bilionário. É um mercado... E vai se profissionalizando cada vez mais. Isso aqui é o importante. O empreendedor às vezes pergunta, será que é o momento né, de, eu come... de eu começar a fazer esse tipo de investimento, de estruturar isso internamente? E aí tem o melhor momento que foi ontem, o segundo melhor é hoje, pelo motivo que você acabou de citar. E talvez e... amanhã seja tarde demais. Pelo motivo. Exato, pelo motivo que você acabou de citar, o mercado bilionário. Cada vez mais grandes empresas têm investido nessas, nessas plataformas, nesses canais. E aí tem uma métrica que é importante a galera entender, que é o CPM, o custo por mil, impressões. Né? Então cada anúncio que está lá no seu, no seu Instagram, no seu Facebook, ele está imprimindo, ele está contabilizando um CPM, uma impressão. Esse custo por, por essa impressão, ele vai tendendo a aumentar quanto mais essas empresas tendem a investir. Então assim, é, vai ficando realmente, não só é, quem tem de fato ali um produto ou um serviço que entrega, mas quem está se sofisticando mais, entendendo melhores formas de poder fazer esse tipo de comunicação, aí você vai me dizer, pô Gustavo, mas a Coca investe bilhões e eu não tenho esse, esse potencial de investimento. Você vai eu não investir devo o que ali. cabe no seu bolso. Você vai investir o que cabe no seu bolso e pensar estrategicamente ou procurar ajuda que te ajude a, a, a bolar um planejamento estratégico de marketing que te permita utilizar esses efeitos virais, efeitos que fazem o algoritmo trabalhar a seu favor para poder, com um investimento muito menor, trabalhar um impacto um impacto tão grande não sei se quanto mas o um impacto que faz sentido para o seu negócio na sua realidade atual a gente falou muita coisa aqui para quem tá nos assistindo e não tem tanta maturidade assim de marketing para o cara começar a entender agora o cara que de repente tá nos assistindo e já tem uma certa maturidade de marketing vamos lá me diz uma coisa tem algum número específico sobre vamos imaginar eu vou investir 10 mil reais de campanha no meu negócio em termos percentuais tem como dividir assim olha 20% por cento tem que ser para distribuição de conteúdo, 20% é para remarketing de público que entrou em contato, mas não comprou. 20% é para quem já é cliente comprar o próximo produto. E aí, 40% eu vou fazer anúncio para vender direto e trazer novos clientes. Tem alguma. Você falou, tudo tem método. Né? Tudo tem um processo. Você trabalha algum processo em cima disso, quantitativamente falando? Sem dúvida nenhuma. Eu Acho que o, o importante é assim, né? Antes da gente fragmentar essa verba de mídia, e até um ponto para realmente a galera que já investe, é né? você entender que dentro do funil que você tem estabelecido ali no online, os objetivos que você tem ali de conversão vão originar de fato uma engenharia reversa. Então, para aquilo que você tem de objetivo de venda em si, de acordo com o custo por venda que você está ali já é, em mãos, que você tem em mãos, você vai de fato ali estruturar o que seria um budget, um orçamento ideal para começar. É, dentro desse orçamento ideal, a gente vai ter ali um percentual voltado, como você mesmo mencionou, para distribuir. E aí, eu, eu recomendo sempre ali é, de 15 a 20% de fato, porque você tá trabalhando aquele público topo de funil. É importantíssimo, por mais que você tenha um público com um nível de consciência bacana, que vai comprar, isso se esgota em algum momento, né? Então, ter um percentual da sua verba focada nesse público que ainda não te conhece ou que ainda não considera a sua solução é extremamente importante. Quanto? 20%? Depende. Se você realmente ali já tem um público que está sendo trabalhado para converter, tudo bem. Você é pegar uma fatia um pouco menor. A Princípio e distribuir ela de forma consistente. Agora, se você não tem público, se você tá começando do zero, você vai precisar desprender um pouco mais de verba para conseguir angariar, fazer essa aquisição de público base para depois ir para campanhas com mais foco em conversão. Então, vamos pegar esses dois cenários. É, para campanhas com foco em marketing direto e que vão de fato colocar é, lead para dentro, conversão para dentro, dinheiro no caixa, é de fato ali um percentual mais avantajado, só que até dentro desse percentual você tira uma parte para trabalhar muito bem o remarketing, coisa que as às vezes a galera é, ou não faz ou faz de uma forma que não é a proposta em si, né? Que é provocar novos estímulos para quem não converteu. Hoje, dependendo do segmento, é, a gente percebe que o ritmo e a frequência de anúncios que tem que chegar até essa pessoa até ela converter pode ser bem alta. Pode ser bem alta. Então é importantíssimo a gente também ter uma verba de remarketing que vai girar em torno ali dos 20% a 30%, dependendo do público de remarketing que você tem para poder também ser trabalhado. Então, assim, existe um percentual cravado? Não, vai depender muito do que, que esse empreendedor tem de base, de público, para poder realmente ali operacionalizar. Mas esse percentual que você citou por cima é, é bem o que a gente acaba recomendando à primeira vista. Importante isso também, passando a bola para o também, quando a gente fala de growth. Colocou um percentual, viu na prática ali o efeito, é, na prática daquilo ali, a gente vai remodelar de acordo com o resultado. É teste, teste, teste, teste. Então, né? se Não eu precisar eu. mexer nisso e sair de, de 80 para 20%, de 20 para 80, a gente vai fazer, é, porque a gente acredita no que a gente está vendo. Né? Por mais que as projeções estão ali, não tem nada que supera a realidade. Né? É aquela brincadeira que a gente faz. Três estratégias fundamentais. Testa, testa e testa. Exato. Eu só vou complementar o que o Gustavo falou, que é olhar para as métricas, daí a gente sai dessas métricas ali onde a gente explode né, o investimento, o budget que a gente tem, né? E aí vale, muito, vale ressaltar também aqui, pessoal, que normalmente as empresas elas disponibilizam um budget de investimento dentro dessas ferramentas. E a gente está falando aqui, por exemplo, de R$ 2.000 mensais. Um Desses né? R$ 2.000 mensais mínimo, a, a gente explode isso num plano de mídia, que foi exatamente isso que o Gustavo falou. Né? Toda essa estruturação chama-se plano de mídia. E depois, como que eu vou conseguir metrificar esses, esses números para saber se eu estou conseguindo atingir o número esperado ou não? A gente tem dois, há duas métricas... Aqui que is, is, muito, muito, muito importante, e até vou falar sobre glosário de marketing, né? A gente a, a, dá até para colocar isso no podcast lá, é, anexar depois lá um link para o pessoal pegar, que é ROI ROAS, né? O ROAS, ele está ligado diretamente ao investimento que você está fazendo dentro das ferramentas, que no caso é esses dois mil reais, entendendo como esse investimento está retornando dentro do, dentro do negócio. Ou seja, coloquei dois mil, ele está sendo positivo ou negativo? Ele deu o ROAS um ou não? Né? E aí a gente começa a metrificar esse número. Por outro lado, a gente tem o um ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, dentro desse ROI, ele vai englobar mais números, mais dados, por exemplo, como... Para mim, metrificar o ROI, depois que eu gero oportunidade, gero lead, ele passa por um fluxo de processo comercial. Depois desse atendimento, eu tenho efetivamente o processo de fechamento contratual. Eu tive um time para conseguir fazer esse fechamento. Então, eu tive um custo com esse time. Esse custo ele já encaixa dentro do ROI juntamente com o um investimento que eu fiz de dois mil reais. Então, essa é a diferença né, que a gente olha para esses dois indicadores, se está positivo o ROE ou se está positivo o ROAS, que é somente com o investimento nas ferramentas. Então, colaborando nisso que o Gustavo falou, essas duas métricas é, ext é extremamente importante também. Agora, eu vou fazer um comparativo aqui para você entender o seguinte. Cara, se você contrata um novo colaborador e você dá para ele 90 dias de experiência, quando você estabelece uma estratégia de marketing, não adianta você querer que o resultado venha na semana seguinte. De fato. Não adianta você querer que, que o resultado venha daqui 15 Principalmente dias. Principalmente se você nunca fez. Principalmente, boa. Principalmente se você nunca fez. Então, o que eu vejo também é o imediatismo. Hum. O cara ele quer fazer o negócio agora e ele quer duplicar o faturamento dele o mês que vem. Cara, isso não, não vai rolar. Então, você trouxe um percentual legal de como eu faço, eu vou distribuir a minha verba de marketing. Agora... Em termos de tempo, o que você considera razoável para quem está nos assistindo, contratou uma agência ou quer contratar uma agência ou quer contratar uma assessoria de marketing? Para o cara ter em mente o seguinte, cara, eu vou ter que investir X tempo, né? X período para dali eu começar a ver resultado. O que, que você acredita vamos, que é um tempo ideal, Gustavo? Vamos pensar assim, a gente tem ali negócios com uma maturação mais avançada, que já tem uma estrutura mínima, é, e tem negócios que estão iniciando, e diferentes modelos de negócios. Vamos, pegar, vamos exemplo, imaginar que ele não fez nada, o cara essa, vai começar. Que seja um inside sales, ou seja, um modelo onde você gera demanda pela internet para converter lá, de fato, no, no, no ponto de venda. É, esse cara ali, dentro do processo de maturação, se ele não tem uma noção do custo por lead dele, ele não sabe de fato qual que é o, o, as taxas de conversão que eles têm, qual, qual as taxas de conversão que estão ali presentes nesse funil, ele vai ter um período ali que a gente coloca pelo menos de três meses para encontrar esses indicadores, maturar esses indicadores porque também não é só encontrar o custo por lead esse mês e tomar aquilo como verdade. Você está falando três meses, três no Três meses para a gente poder encontrar esses indicadores, Encontra maturar. Encontrar dados, ter informações. Construir esse funil contigo tá. a quatro mãos ali. Então, é, vamos dizer que a gente teve ali um primeiro mês onde a gente conseguiu verificar na prática que o lead está custando cinco reais. No segundo mês ele está custando ali sete reais. No Terceiro mês ele tá custando 8,50. Eu vou fazer uma média aqui, entender como que é a variação desse lead, e agora sim eu posso te dizer que ele custa X, porque eu já tenho um histórico, eu consigo ver o comportamento disso. Agora, tem gente, Sullivan, que pode eventualmente ter um resultado um pouco mais imediato sim, se essa pessoa já tem uma demanda reprimida absurda, nunca operou no digital, ela chega e coloca e de repente o negócio acontece. Isso muita gente fez, por exemplo, no mercado de infoprodutos que nunca tinha lançado e até o modelo de lançamentos preconiza isso, né? Gerar uma demanda reprimida, e aí quando você vem, explora. Agora isso é exceção, né? Né? a gente opera pela regra. Qual que é a regra? É você colocar ali um período que a gente coloca como sendo mínimo de três meses ali para conseguir maturar esses indicadores, É de fato conseguir colocar aquilo ali dentro de uma projeção que seja é, factível. E assim a gente não só se apegar no que a gente acha, mas em dados da realidade. É legal você falar isso, que uma coisa é a exceção, outra coisa é a regra. Em 2018, a gente, eu queria lançar um novo produto aqui e eu... Parei, pensei, eu falei o seguinte, cara, vamos perguntar para os nossos clientes. E aí eu mandei um e-mail para quem já era cliente, tive ali umas cento e poucas respostas. E o e-mail basicamente era o seguinte, se você tivesse meia hora de café comigo, tomar um café comigo, perguntas você me faria. E unânime as respostas foram, como fazer coach para pequenas e médias empresas. Foi o que eu vi. Aí a gente pegou e automaticamente lançou o produto Business Coaching. Como eu aplico o coach para pequenas e médias empresas. Então a gente já tinha o um life coach, tinha o executive coach, coach para os executivos, tinha o um team coach, coach para time, leader coach e criamos o um business coach, que era o coach voltado para o negócio. E é o que você falou, demanda reprimida. Boom, né? Explode. Quase 2 é, é, milhões de venda ali em 2, 3 dias de abertura de carrinho e tal. No modelo de lançamento a coisa foi. Então... Tudo depende da maturidade que você tem, tudo depende de como uh, você tem diretamente o entendimento da necessidade do cliente ali, do que o cliente precisa naquele momento, e entregar exatamente a solução para ele. Então faz muito sentido o que você está falando mesmo com relação ao tempo. Parênteses aqui também que, eu, que eu pontua, porque tem uma galera que vem para o digital, principalmente e-commerce, assim, né? a gente sempre fala, né? eu vi o, o Flávio uma vez falando isso, o Flávio Augusto falando isso uma vez, e, e eu acho muito verdade, duas formas ali de você de repente quebrar, uma é você não vender, e a outra é você vender e não conseguir entregar. É, eu já vi casos assim de a galera vender, fazer de fato ali uma movimentação muito forte através de e-commerce e, e tra trazer uma antecipação períodos de Black Friday e afins e não conseguir viabilizar de fato uma logística ou uma entrega para corresponder com aquilo, porra esse e-commerce não vende nunca mais então assim, é, é, é também assim a gente pensar no tempo de maturação da, do digital em si, sim mas é pensar também na sua estrutura naquilo que você já tem, o quanto que você consegue lidar com a demanda que é gerada então porra, pode ter certeza que que a gente vai trabalhar uma demanda... o Todo mundo aqui, Sulivan, isso aqui é uma questão de atenção. né O mercado digital hoje não é mais uma opção, é a atenção da galera tá aqui, então se você tá buscando atenção é, e conversão, você vai buscar justamente nesses canais. Então, partindo desse princípio, a gente entende que, olha, você vai gerar demanda sim. O quanto que você se prepara também para atender essa demanda é o que conta para esse tempo realmente ser mais efetivo para você. Muita gente tá ali, de repente, gerando demanda, gerando lead através do digital e não olha para dentro do time comercial e estrutura ele de acordo com a necessidade. Esse não é um tem... outro problema Exato, também. não tem tato pra olhar que, olha, esse lead é diferente daquilo que você fazia anteriormente, é uma outra proposta, é um outro nível de consciência, tem que ser trabalhado de outra forma. Existem dados hoje da própria Salesforce, falou, cara, é, depois do sétimo, oitavo, falou, ah, porque você vai converter ali cerca de 70, 80% das, das vendas. Então, assim, às vezes você não vai tipo, é, trazer isso daqui de primeira pra um time comercial, vai levar um tempo pra ele conseguir maturar. Então, percebe que não é só um tempo ali do digital em si? É o tempo da empresa também de se estruturar e se adaptar pra a realidade do digital. Mas assim, trazendo a responsabilidade para aquilo que nós temos controle, a gente sempre trabalha para os nossos parceiros da seguinte forma. A gente tem aqui três meses, é um período que você tem que ter de folga, entre aspas, de investimento para conseguir é, verificar na prática o quanto que esses indicadores são confiáveis pra ao de informações sobre o teu negócio. conseguir escalar. Algumas pessoas acontecem no primeiro mês, algumas no segundo, algumas no terceiro, algumas levam um pouco mais e é essa a realidade que a gente tem no mercado. Não adianta querer ludibriar ou fazer como o cara da ostentação que é aqui assim. Não, porra. Tem, tem em cada caso, vai ser um ali. Mas você não Entendi. acha também, Gustavo, que de uma certa forma isso foi uma ideia também vendida pelo marketing digital? Também. Do imediatismo sim. e muita gente comprou essa ideia e não tem a paciência. O ganho de é o ganho de dinheiro rápido. E não é o ganho de dinheiro sim, rápido. Cara, sim, cara. Né? Sim. Então... É por isso que eu falo, cara, tipo assim, a gente tem muita metodologia. Né? Tudo que eu falei aqui, por exemplo, foi contextualizando metodologia. O que o Gustavo falou ali foi contextualizando metodologia. Quando um cliente chega, você vê, quando a gente chegou lá, pô... Step V1, Step V2, Step V3, maturação desses indicadores, para daí a gente começar uma escalabilidade do negócio. Não vou te garantir resultado agora, uhum. cara. Não tem como eu te garantir resultado agora. Uhum. Então, três, os três primeiros meses, eu vou encontrar os seus indicadores. Tu não tem custo por lead, tu não tem custo por oportunidade e muito menos custo por venda, eu vou te dar esses indicadores Perfeito. através de um processo de vendas através da internet. Então, vou captar o lead, vou jogar no CRM, vou treinar o seu time comercial. Pô, tão, tem vários processos que a gente fala que a construção da fundamentação uma, ali no marketing digital, para a gente começar a levantar as paredes. E aí esse levantar paredes é após os três meses. Porque se eu descobrir todos esses indicadores, de três a seis meses eu vou fazer o quê? Vou maturar. tá real esse lead? Esse lead ele pode cair um pouco mais? Tem como eu diminuir o meu custo por oportunidade? As métricas que eu achei dentro do meu funil, eu consigo diminuir, achatar mais a curva? Achatei. Seis meses depois, aí eu viro para o cliente e falo, cara, vamos, vamos investir mais dinheiro, porque eu tenho indicadores suficientes para a gente conseguir ter previsibilidade. Não é nem garantia, é previsibilidade do retorno sobre o investimento. E aí, e, aí, e, aí, gente... e aí tem várias coisas. Tem a qualidade do time de vendas, Exato. tem a qualidade da entrega do produto Sim. também. Tem dezenas de fatores que são extremamente importantes Importantes aqui. Agora vamos lá. Vamos lá. Se você pudesse deixar um recado para a galera que está nos assistindo aqui com relação. Ao marketing digital, que recado você deixaria? Primeiro vou... você, depois o Vinícius. Eu deixaria o recado que, que o, fami... o famoso ET Bilu deixou, né? Busquem conhecimento. ET Bilu, <risos> boa. Porque, cara, é o que a gente falou lá atrás, velho. Não adianta. Você pode ter ali as ferramentas, as assessorias, as agências, mas o que vai, de fato, provocar uma transformação digital no seu negócio é o seu conhecimento, é a forma como você consegue compreender a realidade do digital para o seu negócio. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para a galera para estudar, de fato, esse mercado, se interessar por esse mercado... É bacana demais. O próprio podcast que tem episódios que, assim, é, contextualizam muito bem essa realidade. Então, eu, eu diria isso, assim, buscar, estudar, entender, investir é estudar. tempo. Estudar. Uma dica que eu posso dar é faça um trabalho a quatro mãos com a sua prestador de serviço. Que, que seja uma agência, que seja um serviço. Não delargue, né, Vinícius? Não delarge. Esse é um dos principais motivos que fazem a gente ter sucesso no projeto. E, novamente, eu vou referenciar o Sullivan. O Sullivan foi essa, foi essa pessoa, foi a pessoa que olhou criteriosamente por todos os processos que a gente veio fazer desde que ele assinou a parte contratual e por isso que a gente vem conseguindo entregar resultados. Então, não dê larga, faça um trabalho de quatro mãos porque tem como extrair é, bons indicadores ali no marketing digital e fazer do marketing digital mais um canal de venda. Mais um canal de venda e não o um canal principal de vendas. A gente sempre coloca isso também na pauta. É isso aí, galera. Tenho certeza que esse podcast agregou muito para você. Mais consciência e mais maturidade sobre o marketing dentro do seu negócio. Esse foi mais um episódio do Lucro Certo. Lembrando que nós estamos aqui toda terça-feira às 17h45, aqui no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora para receber todos os nossos episódios. Vinícius, obrigado. Muito obrigado foi um prazer meu. o nosso papo aqui. Gustavo, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve. Até lá.